Pirar. É difícil de achar uma cama dessa hoje em dia Não sei se é verdade, mas essa cama Sorriso amarelo Tenho tesão e castelo Eu venho cá pro meu duelo Que eu vou te deixar banguelo. Fazendo racha, metendo marcha Beats cê não faça Carambina no ombro Minha mulher quer divórcio Eu tô vendendo consórcio Você quer o meu negócio O meu cachorro é dócil Fui tomar bezerra assim O meu cu quase Vai pra puta que o pariu Ô pai, traz copo de café, pão Tenta arrumar aqui Porque ultimamente nos reacts esse daqui tá tampando a minha cara. Não tá nada legal, eu acho. Na minha opinião, né? Olha, será que agora tá saindo meu áudio normal? Pô, acho que agora tá melhor, cara. Acho que agora tá pelo menos tá parecendo minha cara. Uh -huh. É assim que eu arrumo minha ca... meu, meu cabelo. Basicamente meu cabelo é todo bagunçado. Acho que o vídeo que eu ia fazer react. Começando mais um menos. Não é esse. Salve, Não salve. É esse Não é esse. Esse eu já vi. Sai. Não é esse. Esse eu já vi. Esse. Não é esse. Não é esse aqui tá que sempre não aparece uma esse, Oi gente, eu sou E aí pessoal, outra... não é esse, não é Olá, esse. Não é esse. Olá, seja bem-vindo para não, mais um vídeo. Meu nome é Manuel. Não, não é tô... esse, Manuel. Quero que você morra. Soma. Não é esse, não. Não. Não. Não. Não. Existem algumas dublagens Ah pra... sim, esse sim Esse daqui era um vídeo que eu queria assistir ontem no off Porque eu tava com muita preguiça de gravar Na verdade não dava pra gravar na hora que, que eu queria ver E eu fiquei numa ansiedade do cacete Enfim, eu resolvi esperar porque eu ia gerar conteúdo com isso Então era melhor eu ter esperado e eu esperei Meu nome é Manuel, é só isso que eu vou falar Se algo te interessar aqui na descrição Dá uma olhada lá Se algo te interessar, tu clica e, e segue, mano Tipo meu canal secundário Vai lá e segue se quiser Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve Comenta qualquer coisa Se não gostar, fica à vontade para dar uma crítica construtiva ou seu dislike, like ou dislike, um dos dois, escolhe por favor, não fica sem nenhum dos dois não, qualquer um dos dois me ajuda no engajamento. E como eu é não sou inscrito aqui no meu, ah tá, tô no canal secundário, porque eu sigo o Cartoon Geek, e eu gosto do jeito que ele fala, tá, quer ver, mano, bora começar aqui ver essa coisa maravilhosa aqui, que é atores reagindo às suas vozes dubladas em português, eu amo a dublagem brasileira, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Existem algumas dublagens brasileiras que são tão boas que elas acabam fazendo um filme ruim se tornar um filme bom. Outras vezes a e dublagem on, né? é tão maravilhosa que ela transcende até mesmo isso, fazendo determinados atores. Cara, só coisa que fez parte da, da, da, da minha infância, mano. Ficarem famosos justamente por causa de só suas vozes, fota. que na verdade são as vozes de seus dubladores. Tem filmes que são incríveis, com a dublagem fica melhor caso ainda. Caso do Adam Sandler. Mas como será que esses atores reagiriam se eles ouvissem suas vozes em português? Será que eles achariam boa? Exatamente Guilherme isso Fiz. que a gente vai não, ver gente no vídeo hora. de hoje. Então se curtiu a ideia desse vídeo e curta esses vídeos de dublagem, não esquece de deixar o seu gostei logo no início do vídeo que eu estou te vendo. E caso vocês não gostem do vídeo muito por algum motivo, morreu, né? é só voltar aqui e tirar o seu gostei. Simples assim. Mas antes de continuarmos, eu queria dar uma dica muito interessante Orlando, para você bom. que quer receber um dinheiro extra em casa muito utilizando gente. seu celular ou computador. Porque com a uma... Binomo isso é possível. Ah, Binome Infeliz, se você quiser em paz. Ai, né, no, mano? Mano. É uma plataforma de transações online para maiores de 18 é anos. De 18. Através se tiver da análise de análise do Iraco, você vai ver se ele tende a subir ou a descer. <risos> Deixando claro que também existe um risco de porta de, perda pra pra de ganhar, capital. Ganhar de qualquer forma, a binô. Um aplicativo super simples e seguro de se usar. E o saque é feito num período de alguns minutos até três dias para a sua conta bancária. Eu faria traçar saque na minha tá conta real eu para vocês 18. verem como tudo é muito fácil. Eu vou, fácil. Postar, vou, postar eu vou investir não. aqui 40 reais na vou alta ver se desse é bom gráfico mesmo. e vamos ver o que acontece. Bom, como já era esperado, faturei quase o dobro do que eu investi. E isso em alguns segundos, não? Aí saiba que tem um perigo de perder também, né? É questão de aposta Então você tem que treinar bastante pra... Segredo. Porém, se você não está seguro de... o suficiente Para começar a investir Pode ficar de tranquilo descer. que a Benomo. Tem a solução Clicando no primeiro link na descrição E fazendo seu cadastro na plataforma Você recebe uma conta demo Com 4 mil reais para você ir treinando Suas ah, habilidades é que bom. Antes de começar Lembrei a investir agora. o seu dinheiro real aí já E não tem é só isso Utilizando o meu você cupom poder treinar que Vai antes, estar aí na tela Você duplicará o seu primeiro depósito ou seja, colocando 40 reais, que é o valor mínimo, você receberá 80, ou colocando 80, você vai receber 160, e assim sucessivamente. Dito isso, eu só sei de uma coisa, eu já sou um binomista, e você? BINOMO Lá em 2017, durante a turnê de divulgação do primeiro filme do Homem Aranha, no UCM, minha primeira vez no cinema foi aí. Gostaram muito filme, que é Vi até o programa do. Eu vi legendado e infelizmente, que não tinha versão dublada. Até que em determinado momento. Mas foi muito boa experiência cena do Homem Aranha no filme Guerra Civil, com a voz de Willer com Typhan. E essa foi a reação do Willer tom. com incrível! Isso foi incrível, Isso é incrível velho. Eu sigo ele no Insta ele, Manolo, Manolo Reis, Sérgio Conquista. Eu não sabia que eu falava português tão bem assim. Eu tava falando português, eu nem sabia que eu conseguia podia ter mais... Mano, podia trazer primeira... os três Homem-Aranha, do Tobey, do Andrew e do Tom. No The Noite você ouviu sua voz em português? É, meio é estranho No meu primeiro filme que eu fiz um, quando, eles, quando eles dublaram para espanhol e, uh, Eu tinha uma voz de uma menina <risos> Era uma vergonha, na né? escola todo mundo me zoou Sinto muito Até agora tem uma voz masculina, né? O Danilo Gentili sempre foi um dos poucos caras já até aberta é que sempre deu maior visibilidade conheço, Para os nossos dubladores O dublador de ser e ainda na época é do Agora é Tarde, na Band e... Aquele eu não posso conhecer de cara, mas Ele reuniu o Kiko, Kiko e o seu dublador em um só lugar E esse encontro foi muito bom ah. Vamos comparar como é o bordão no original E como é aqui no Brasil Por exemplo, isso que você acabou de fazer Gentalha, gentalha No é, que, México que, que, que, não é Ouviu o Cassius me, me, Brothers era, do dublador do Kiko Era outra do, do palavra Cri é Outra palavra, é a palavra Cri sim Chusma, Chusma. <risos> <risos> Da hora. E aqui, gentalha, gentalha. Ah, na época Gintalha, do Agora é tarde. É, é, Como era na versão nacional o choro no Brasil? Uh, aqui é, é, é ficar... Arrrrrrrrrrr. Não, <risos> Mas, não é, Agora é... diz que sim, diz que sim não. <risos> Ai, diz que vai entregar isso pra mim. Anda diz que sim, não custou nada. Não, não seja assim, só um pouquinho. Anda assim. <risos> Aí, se que não diga se anda assim. Pra gente encerrar o assunto, o cali, te cale se cali, se cale no não, não, não, não, vai, vai eu Não posso continuar vendo, não vou chorar aqui, cale se cale, <risos> Original? Outro encontro desse tipo aconteceu em 2017. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Isso é triste, isso é triste. O dublado do Wolverine morreu muito pouco tempo. Eu, eu entre o Hugh Jackman, nosso eterno segurar, Wolverine, não. e o Isaac Bardavi. E como muitos de vocês não. já devem saber, infelizmente faleceu no início desse Esse ano. Mais mim. Lá em 2017, durante a turnê de divulgação Esse do filme Logan, incrível, incrível. que é até então o último filme do Wolverine, o Hugh Jackman, mais uma vez no programa De Noite com Danilo Gentili, teve a oportunidade de ouvir pela primeira vez a sua voz dublada. E além disso, conheceu foi o Isaac pessoalmente. Foi um dos momentos essa, essa mais emocionantes de nossa dublagem. E relembrando, hoje em dia é ainda mais, pelo fato do Isaac já não estar mais entre nós. Quer conhecer sua voz brasileira? Não. Hum, infelizmente, se o Wolverine voltar no filme do. Que agora a, a, Mar, a Disney comprou a Marvel e comprou os direitos da, da Fox. E infelizmente a gente não vai ter mais a voz do Wolverine. Se aparecer no filme do Doutor Estranho, algum filme futuro, o Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, né? Tem aqueles boatos todos. Infelizmente a gente não vai ter mais a voz dele, né? Espero que entre outra pessoa é, tão boa que consiga fazer o papel é, da voz igual do, do, do Isaac, que foi mano, um dublado Vamos incrível. Vamos ver a sua voz brasileira, essa daqui. Infelizmente não tá ah. mais aqui. Hoje, eu acabei de dublar foi o incrível, último filme né? do Wolverine, do Logan o que significa que vou ele fez parte da minha, a voz dele fez parte da minha infância com ele. da infância do meu é pai, forte. mano, fez parte da infância de um muita pra gente você. Olha ele dele brilhando. É. o meu é. sentimento é esse, ele falou melhor do que eu É triste mas feliz seria muito legal se vocês se encontrassem um dia, sabia? Yeah. bom, é. É. Será que eu posso mandar uma mensagem para ele? Oh, oh, Fala pessoalmente, pode dublar o cara falando por cima, né? Parece muito negócio de discovery. Deixa eu entrar, Isaac, cadê? Ele é entrando. Obrigado, oh. obrigado. Oh. Obrigado, obrigado. Aproveitando que a gente tá falando do Wolverine, outro encontro muito legal envolvendo uma personagem do universo dos X-Men aconteceu entre a Morena Bacarin, que é a Vanessa de Deadpool. Ah, sim! Dubladora aqui Eu no vi Brasil, também, Andréa no... Brute. Esse encontro também aconteceu no, no, The, no Noite, The Noite E essa foi a primeira vez que a Morena se ouviu dublada. E para ela provavelmente deve ter sido uma sensação no mínimo estranha, pelo fato dela ser brasileira e falar português fluentemente. Você, você gostaria de se dublar? Adoraria. <risos> Eu quero ouvir sua voz dublada em português agora, põe aí. Nós somos como duas peças de um quebra-cabeça, aquelas pontudinhas. Mas quando colocadas juntas, dá pra ver a figura formada. Você gostaria de meter... -me... Casa comigo. <risos> <risos> Onde você escondeu isso? Em lugar nenhum. Muito bem, olha só. A voz brasileira da Morena tá ali, seja bem-vinda. Boa noite. Andréia, tudo bem? Tudo bem, Danilo, Morena. Você é a voz da Morena no Brasil? Sou a voz da Morena. E é engraçado que ela já tem uma voz brasileira. É bem Obrigada. bacana. Eu sou sortuda, eu tenho duas vozes aqui no Brasil. Demais. <risos> Agora, outro encontro muito da hora, principalmente pelo fato de ter sido entre duas vozes que marcaram a infância de várias crianças pelo mundo, Era o eu... um encontro entre o Wendy Bezerra e o Tom Kenny, ambos do... Sério mesmo que os dois se encontraram, eu não sabia a ...lador do Bob Esponja. Oi, Freddy! Ai! I'm ready. <risos> da hora, cara! <risos> That's right. Outro momento muito bom Foi o da Carol sevilha de Sou Luna Durante uma participação Caraca, eu no... sou Luna, mano Desbloqueou aqui a minha memória que agora Nimi! Não lembrava ah, mais! Aqui no Brasil pela belíssima Mariana Evangelista nunca tinha se ouvido em português e pela primeira vez durante a sua participação ela se ouviu dublada e essa foi a reação dela. Bebe, a primeira vez que você se ouviu em português é isso? Mira, é, é, é, é, é, é, é, é, é muito louco escuchar mi voz em português. La verdad, é que não sei, me escuchar, não entendia nada, pero é. é. <risos> escuchou e decía: Uau, wow, que louco! En realidade. Como eu disse no início do vídeo, a dublagem do Adam Sandler feita pelo Alexandre Moreno Sem dúvidas é uma Grande das dublagens Alexandre. brasileiras mais icônicas Não importa que personagem o Alexandre o duble, Brits. quando a gente vê a gente logo pensa Olha lá, o cara tem a voz do Adam Sandler E esse é um dos motivos <risos> do Adam ser tão amado aqui no Brasil Diferente dos Estados Unidos Porque como eu disse Todo em outros vídeos, o também. lá como o Adam Sandler não dublagem? tem a voz do Adam Sandler me uma coisa mais muito uma vez, legal no programa também. de noite, o Adam estava dando uma entrevista. Eu não lhes sou brincadeira, justamente a respeito de sua dublagem, que, como a gente sabe, é muito boa. Foi uma entrevista muito divertida e foi assim que o Adam reagiu. Your é. voice in Portuguese is very famous because the guy who dubs you is very famous. I would like you to try and guess your voice. Seu amigo Andrew fazendo, fazendo xixi, né? Voice number one. Voice number two. Eu digo a você que é 70 vezes 7 que devemos perdoar os nossos oh, irmãos. Sounds cool. <risos> sounds much better than me. Voice então number 3 Eu three. trabalhei de tudo. Telemarketing, fast food, cabeleireira. <risos> that's, that's more like me. <risos> last one? Eu sou rotulado com um dos maiores homofobos aqui do Brasil. E as cotoveladas acontecem de ambas as partes. Wow. Number one, two, three, or four. Eu acho que é três. Três? Eu número um, mas eu acho número um. número três Muito Muito engraçado. Outro ator que tem uma dublagem muito marcante aqui no Brasil esse é, é o Ed Murphy. E a dublagem dele Mano por aqui céu. é tão incrível que o próprio Ed disse que ela é a incrível. melhor do mundo. Você com o Murphy é, é, é esse É, aí. eu acho que a gente é irmão. A minha voz com a voz dele é uma coisa assim impressionante. Aliás, o Ed Murphy elogiou a sua dublagem. Elogiou, é. O Ed Murphy considerou a, a, a voz dele brasileiro, ou seja, o Mário Jorge, a melhor dublagem dele do mundo. Ele é a voz do Ed Murphy. Ele tinha lembrado por cara, me desculpa, mano. Do Professor Aloprado. Eu faço sete personagens antes de vocês saírem. Eu queria perguntar qual dessas dublagens vocês acham melhor. Sem dúvidas para mim, a do Sandra e a do Kiko não tem nem comparação. É surreal como elas são diferenciadas. Ele tem toda a razão. Obrigado por assistir. Caraca, e até aqui, aqui e eu até o próximo vídeo. Beijo em vídeo. Tchau. Não sei. Acho que tá bom, né? Tá bom, né? Né, Davis? A voz do Adam Sandler tem mais carisma do que o próprio Adam Sandler. <risos> muitas coisas ficam incríveis graças à nossa dublagem. Tem gente ainda que tem aquela desculpinha de falar que a dublagem é ruim. Tudo bem. Opinião. Cada um tem a sua opinião. Mas falar que. Ai, é falta de, de saber inglês. Eu é não sabe ler legenda. Mano, tem esse lado aí também. Chega muitas pessoas que não têm. Uma educação adequada para poder aprender outras línguas ou tem gente que entende inglês mas prefere ouvir a sua língua própria porque a sensação de você ouvir português é bem melhor do que inglês eu já vi legendado e não não curto o único filme que eu vi legendado e fiz questão de ver legendado foi o filme do coringa 2019 para poder ver mais a atuação do ator ele atuando como coringa ou, ou só isso só por isso que eu fui ver o filme de resto eu prefiro ama dublagem é o povo saber reativado já já vai já tem 20 minutos de vídeo vou ter que editar o vídeo ainda Mano, é isso até o próximo vídeo e fala